Destina-te, portanto, ao regulamento com uma espécie de teimosia. Segue-o invariavelmente e constata com uma imensa satisfação os resultados maravilhosos desta fidelidade. Não te deixes embriagar por quaisquer pequenos sucessos. Quando executaste bem um trabalho, uma composição, é a providência que te reservou tal sucesso para te encorajar, quer dizer, convidar-te a te medir com as novas dificuldades. Não é suficiente começar bem, continuar bem, é necessário lutar até o fim para receber a coroa. Na sua marcha vitoriosa contra Roma, os catagineses cometeram o um erro de deterem-se e o êxito final de suas armas ficou para sempre comprometido. Não pares nunca enquanto tua tarefa não esteja completamente concluída. Excelsior, Sempre mais alto! Esta deve ser tua divisa. E ainda, não olhes bastante como se conduzem os outros tem convicções firmes, bem nítidas. Tem sobretudo horror à mediocridade de que Relou aponta os caracteres. O homem medíocre, diz ele, é, na ordem literária, o que se chama no meio social um homem de boa fortuna. Os sucessos fáceis são seu apanágio. Corre atrás das circunstâncias, vive à espreita de ocasiões, e quando tem êxito é dez vezes mais medíocre do que antes. Ao passo que o homem superior sente interiormente a sua força, e a sente, Sobretudo, quando os outros não experimentam, o homem medíocre se julgaria um parvo se se passasse por tal, e desta maneira, encontra arrogância nos elogios que lhe fazem, sua mediocridade aumenta em razão da escassa importância que merece. Ingres não se deslumbrou com os primeiros êxitos. Nunca legou obras que não fossem feitas com o mais grande esmero. Mesmo durante os anos de penúria, de privações e de tormentos inquietantes, nunca se afastou de seus princípios elevados. Sou inflexível e incapaz de qualquer complacência pelo mau gosto, escrevia. Anos depois ainda dizia, o ardor pelo lucro jamais me fez apressar o cuidado que dou às minhas obras. Leverrier encarava o sucesso como excitação ao trabalho e degraus para se chegar ao ápice. Deixou uma obra gigantesca. O resumo de seus trabalhos de mecânica celeste abarca nada menos de 14 volumes em quarto da coleção das Memórias de Yussevatoire. Empreendeu a obra considerável da reobservação de 48 mil estrelas da história celeste de Lagrange. Desenvolveu história passada e futura dos cometas. Refez a teoria dos movimentos de todos os planetas, trabalho Hercúleo, onde a teoria do Sol exigiu, sozinha, 12 volumes em fólio de cálculos. Estes cálculos se estendem até o ano de 3850, a posteridade pode viver ainda dois mil anos de seus trabalhos. Quando dispõe somente de alguns minutos, não digas, não vale a pena começar a trabalhar. Já te falei do bom emprego das menores parcelas de teu tempo. Permite-me que o recorde sob o ponto de vista da constância. Quantos minutos perdidos sob o pretexto de que não valia a pena começar? Quantos belos resultados se teriam obtido se fossem utilizados? Conheci um estudante que... Dispondo cada dia de três ou quatro minutos, os consagrava invariavelmente à leitura de uma página do Petit Larousse ilustre. Ao fim de alguns anos, podia desafiar os camaradas a que achassem uma palavra deste livro cujo significado não podia dar. Conheci outro que, em menos de um ano, aprendeu de uma ponta a outra o jardim desracines greques, utilizando os cinco minutos da saída da aula de dez horas. Em seguida, atacou com o mesmo sucesso o Jardim Desracines Latines. Não desconheces, sem dúvida, história de Aguesial. Em sua casa o almoço não estava nunca pronto na hora e ele era obrigado cada dia a esperar 15 ou 20 minutos. Resolveu empregar utilmente esse tempo. Quinze anos após, ofereceu à senhora Aguesial três volumes em quarto, fruto daqueles minutos de cada dia preciosamente utilizados. Por princípio, e com o fim de incutir em ti a constância, não deixes perder nenhum só dos instantes preciosos de que dispões. Aproveitos, como aconselho ao padre Certilanges, para aprofundar um pensamento que te passou pelo espírito sem deixar um suco claramente traçado, para consultar no dicionário a respeito de uma palavra ou uma ideia, para um retoque de um trabalho escrito, levantar notas, classificar documentos. Luta contra as impressões de cansaço enganoso. É uma das astúcias da preguiça contra a qual te pretendo prevenir. Todos os estudantes experimentam sensações de mal-estar e de fadiga tanto no espírito quanto no corpo. Se enérgico, e não te deixes vencer por esta espécie de torpor. Sacode vigorosamente o teu espírito e isto não aparecerá. Se, pelo contrário, cederes, o fenômeno se produzirá muitas vezes e sofrerás aflição para sobrepujá-lo. Passo mais uma vez a palavra ao Padre Setilanges. Quando inicias uma excursão, é frequente que a primeira ladeira te encontre estenuado e vagaroso, dor muscular se apodera de ti, e de bom grado retornas para a cama. Persiste, as articulações perdem a ferrugem, os músculos exercitam-se, a respiração alarga-se e saboreias a alegria da ação. É o mesmo com os estudos. A primeira sensação não deve ser obedecida, é preciso impelir-se, forçar expansão de energia. Pouco a pouco as engrenagens funcionam, Adaptamos-nos e um período de entusiasmo pode suceder à inércia penosa. Retomarei este assunto quando tratar da luta contra as dificuldades. Não te deixes abater por um mal-estar leve, conserva o domínio de ti mesmo. Quando sondamos o trabalho prodigioso executado por enfermos, valetudinários e doentes, enrobecemos-nos de estar diante de um cansaço frequentemente imaginário. Pode-se dizer que o grande historiador Fustel de Coulanges teve uma morte heroica. Ruído pela doença, consagrava-se não menos do que oito a dez horas por dia ao trabalho. Uma crise grave sobreveio e inquietou seu círculo próximo. Deveria doar-se a um regime mais apropriado ao seu Estado. Porém, pelo contrário, foi mais ávido no trabalho. Passou dois invernos consecutivos em Cannes e em Achaco, cuidando de levar consigo seus livros e notas com o propósito de concluir um volume da cada vez. Quando regressou do Sul, no mês de abril de 1889, era visível que seus dias estavam contados. Instalou-se logo na casa de campo que possuía em masse, e, por conseguinte, não mais deixou o leito, continuando assim mesmo a trabalhar. Não abandones nunca um método de trabalho cuja eficácia avaliaste. Nunca será exagerado insistir sobre a importância de um bom método. Descartes comete um erro, sem dúvida, ao dizer que o método faz toda a diferença entre os espíritos, a experiência demonstra que há espíritos desiguais em potência e penetração. Mas é certo que o progresso das ciências está ligado àquele do método, não menos certo é que os estudos sem ordem turvam as luzes naturais e cegam o espírito, e qualquer um que se acostume a andar nas trevas enfraquece de tal sorte à vista que não pode mais suportar o grande dia. Com um método ruim, o espírito se impõe fadigas inúteis e, ocasionalmente, distorce-se. E quando é praticado desde a infância, tal método raramente muda. Não precisas descobrir métodos, teus mestres te dão todas as direções necessárias para chegar ao sucesso. Não sejas, portanto, desses espíritos originais que julgam dar provas de superioridade de espírito agindo a seu modo, fazendo mesmo o avesso do que é aconselhável. A experiência prova que os alunos inteligentes são sempre os mais dóceis. Logo que um bom método te é assinalado, adota-o, Falo passar a um estado de hábito pela aplicação imediata, segundo a regra de banho. assim concebida. Não cometas nunca uma infração enquanto o hábito novo não estiver convictamente enraizado em tua vida. Verifica se ia com a vontade o que acontece ao novelo de linha que se deixar cair, desenrola-se por inteiro e o trabalho volta à estaca zero. Se fores levado à impulsividade e à incoerência, redobra os esforços a fim de modificar o teu caráter. O tipo impulsivo está à mercê das impressões que se sucedem. Seu espírito encontra-se em estado de equilíbrio instável. A vontade se deixa ceder de tal maneira que não sabe sujeitar-se a um trabalho contínuo. O incoerente não se sai melhor. Faltam-lhe, em especial, firmeza e constância. assemelha se ao pantalone da comédia italiana, que aparece em cena portando debaixo do braço dois enormes rolos de papel, que levas lá sobre o braço direito, diz-lhe o interlocutor. Ordens, responde Pantalone. E sobre o braço esquerdo? Contra-ordens. Uns dão mais importância ao método do que ao trabalho, e quando o sucesso não vem de imediato, o método de nada vale, seguem o capricho e a fantasia. Não os imites. Prossegue no teu trabalho com obstinação e teimosia. Há uma teimosia que é boa e que se chama perseverança. O engenheiro G. Claude, numa conferência retumbante, Cita o caso do ilustre americano Taylor que, entregando-se com afinco ao problema dos aços rápidos, começou por estabelecer que a questão dependia de 12 variáveis. Então, trabalhando com uma variável de cada vez, Taylor empreendeu experiências que perduraram 25 anos. 25 anos é um contrato. Mas mesmo assim, quando, a este preço, se faz uma descoberta magnífica, uma descoberta que subverte todas as condições mecânicas do trabalho, não se tem realmente o direito de queixa. Em outra conferência, o mesmo sábio faz o elogio da teimosia. É bom recordar, diz, que a perseverança é uma das qualidades mestras do investigador, uma perseverança selvagem, filha da obstinação e irmã da tenacidade. Porque se é verdade que os pretextos de inventar abundam e que muitas vezes comportam uma solução simples, enganar-te-ia se não fosse acrescentado que não há de chegar logo a esta simplicidade. Que toda espécie de decepção, os homens e as coisas amarão contra ti, e ainda que o alvo pareça próximo, sei-te a preciso, para alcançá-lo, mais tempo e noites em claro que tensionas pensar. Sim, os instantes desesperadores cavam um buraco terrível na vida do pesquisador, e para que haja compensação é indispensável que sejam bem vivas as alegrias do sucesso. Sustenta tua coragem pela oração e pela visão do alvo a atingir. Voltarei ao tópico da oração. Um estudante cristão não pode deixar de pedir a Deus que abençoe seu trabalho. Mais do que isso, deve fazer de seu trabalho uma oração continua. Que teu primeiro pensamento do dia se volte para Deus. Dá-lhe o coração, oferece-lhe as ações, pede-lhe a luz. Faz um ato de fé à verdade, um ato de esperança à luz celeste, um ato de amor às verdades já conhecidas. Olela Prune trabalhava dentro deste espírito. Antes de pronunciar um discurso, Escreve no seu diário. Passarei o dia no recolhimento, reverei este discurso sob vossos olhos, ó meu Deus. Proferi-lo-ei esta noite por vós, e se for acolhido com fervor, defender-me eis contra a vaidade, o veneno corruptor de todo o bem. Há certos momentos em que sentimos a coragem fraquejar e diminuírem as energias. Após a oração, o melhor meio de reanimar-se é a representação vivida do ideal entrevisto dos resultados que se querem obter e dos meios que nos dão satisfação até o momento. Indispensável esperar horas difíceis e não se assustar demais quando chegam. É preciso, sobretudo, não se deter nelas, mas se distrair e mergulhar novamente no trabalho com mais ardor do que nunca. É nessas ocasiões que convém reafirmar um Eu quero, bem enérgico, Dizer novamente a si mesmo que somente atingirá a meta aquele que jamais desiste e que anda com os olhos constantemente fixados no ideal vislumbrado, empalidecendo a claridade de uma lâmpada e desprezando os prazeres vãos em que se comprais o vulgar. Enfim, persevera no trabalho até a conclusão perfeita da obra empreendida. Se observares bem este conselho, darás a cada estudo, a cada trabalho, todos os cuidados necessários para chegar ao fim que os consagra. Aperfeiçoa desde agora este hábito. Acompanhar-te a toda a tua vida e te infundirá o rural mais ou menos. Nada angústia mais o coração do que um jovem homem capaz de grandes coisas e que somente liga trabalhos feitos com negligência. Um de meus amigos, diz um autor, e me estendeu, certa vez, um maço de papéis. Era o trabalho de um erudito que se ocupará de uma multidão de assuntos, mas ainda inéditos. Examina estas folhas, disse-me ele, e vê se merecem ser impressas e publicadas. Após ter percorrido estas notas, minha resposta foi um categórico não. De fato, não continham nada de acabado. Um fragmento de poema era notável, mas não era senão o começo de uma introdução a uma obra mais vasta cujo plano está somente esboçado. Um soneto rutilante estava amputado de suas duas últimas linhas. Um pequeno caderno continha o cálculo de um eclipse. As operações eram conduzidas com bastante ordem, clareza e justeza, detendo-se, porém, nos três quartos da solução, algumas folhas contemplavam uma dissertação filosófica incompleta, outras, fragmentos de estudos históricos. Esses trabalhos anunciavam um espírito superior ao qual faltaram ordem, vigorosa continuidade e aquela constância sem a qual não se produz nada digno de valor. Um poeta original fala de um primo seu que começa bem e acaba mal. Quando ele escreve em verso ou em prosa, o início tem o efeito de um tufão, quando a concluir qualquer coisa. Quem já ouviu? Não. Atolando-se cada suco da estrada, encontrou um meio de muito agir. E pouco construir, bom em tudo, e apropriado ao nada. Em contraste, os bons exemplos não nos faltam. Numerosos sábios prosseguiram em seus trabalhos até o fim da vida e deixaram o exemplo admirável de uma constância incansável que é o guru para vós. O naturalista dança um prender, sozinho, uma enciclopédia das ciências da natureza. 27 os volumes expunham as relações de e sua distribuição, a história de 40 mil espécies de sua senhora alfabética em 150 volumes. Um vocabulário exalta a de 200 palavras. Ademais, seu escrito com um de 40 mil figuras e 30 mil trechos de três reinos. Pediu em testamento que uma guirlanda de flores, apanhada em testes que classifica, fosse o único enfeite em seu caixão. A vida científica de foi uma unidade admirável. No dia de centenar, podia dar este exemplo a judiciosa, o homem, dizia ele, deve considerar-se um estudante por toda a vida, uma vez que deve procurar, toda a vida, tornar-se mais capacitado e melhor. Não devemos jamais esquecer, um só instante, que o homem recebeu o privilégio glorioso e o único animal perfectível. E é por essa razão que sempre devotei uma afeição especial a um dos meus títulos, decano dos estudantes, o mais belo dentre todos eles. Há um tempo antes da morte, Duem, dirigindo-se aos estudantes católicos de dois o título de estudante é aquele que, creio, melhor mereço, aquele que espero ser digno de merecer por longo tempo, quando não for mais estudante, não terei mais nada a aprender, sendo isso, para mim, o sinal evidente de uma degenerescência. sim. Imita esses exemplos airáveis. Não te sintas satisfeito por faltar na tua obra uma perfeição que lhe podes dar. Conserva, mais tarde, este hábito. E assim chegarás à plena realização do ideal entrevisto na juventude. Adormecer colocando a pedra derradeira no edifício sonhado, que consolação e que motivo de esperança. Tal foi a morre do venerável Beda. A crônica nos conta que na terça-feira antes da ascensão do ano de 735, agravou-se a enfermidade que o devia conduzir ao túmulo. Havia feito a tradução do Evangelho segundo São João, apressai-vos, disse aos seus secretários, pois o Senhor em breve chamará para estar junto dele. No dia seguinte trabalhou como de costume, não obstante o enfraquecimento de suas forças. Há cerca de nove horas, um de seus discípulos, Virete, aproximou-se do leito de morte e lhe disse: Querido mestre, falta um capítulo ao livro que ditaste. Seria muito cansativo para vós continuar falando. Não, respondeu o santo. Ainda posso, mas te apressa, pega a tua pena e incumbe-te de escrever rapidamente. Então o Sinto teve até a noite com os religiosos da casa. Em seguida, Vibete acercou-se novamente e lhe disse, querido mestre, falta ainda uma sentença para ditar. Toma a tua pena, respondeu Beda, e escreve novamente Em alguns minutos, tendo o secretário terminado seu trabalho, exclamou, agora ficou pronto. Sim, respondeu o moribundo. Tudo está consumado, tudo está findado. Eleva nas tuas mãos a minha cabeça enfraquecida e volta em direção à igreja. Beda de sua cela. Beda-se acentoar uma vez ainda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Invocando a cera das pessoas divinas, exalou sua alma para acabar no céu e repetir pelos séculos dos séculos a doxologia interrompida nos seus lábios pelo dedo da morte.